Olá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começando o vídeo. Hoje procurei começar no horário, né? Me entusiasmei com o tema, tô arrumando aqui um pouco. Eu quero ver o pessoal, cadê vocês? Ainda não tô vendo ninguém aí. Não deu horário, né? E... Começamos já já entrou uma pessoa já já já entra o restante né vão entrando e hoje o nosso tema vai ser especial né encontro de almas encontro de almas por quê é, nós que estamos assim muito ligados a à, à espiritualidade nós estamos ligados a, a momentos novos, né? de tudo que está ocorrendo. Nós estamos passando por uma fase muito diferenciada. E essa fase diferenciada, ela vai nos trazendo informações de, de muita sensibilidade. Coisas que durante anos se perderam, que nós não tínhamos mais que ficaram uh, jogadas em algum lugar, né? uh, que, que, não, uh, que, que não fizeram assim, uh, que, que nos tiraram da, da nossa essência, que nos tiraram de, uh, do nosso ser, que nos tiraram de tudo aquilo que nós poderíamos acreditar, de tudo aquilo que nós realmente somos. Uh, Aí, pensando bem, analisando bem to todas as situações, tudo que estava acontecendo, né? eu percebi o seguinte, que a nova era, ela veio muito, muito, muito imbuída de espiritualidade. E ela vem com um momento de resgates, mas de resgates com a regeneração. E isso não é fácil, por quê? Porque nós, uh, nós, não, nós não tínhamos ainda noção de estarmos uh, caminhando, feito pessoas hipnotizadas uh, por, ideias, né? por ideias, por ideias, uh, por, por sentidos, por coisas que, uh, por momentos onde nós entraríamos num padrão, num padrão totalmente formalizado, num padrão formal, onde tudo teria que ser dentro de um tempo, dentro de um espaço e dentro de um conteúdo. Eu vou pedir um favorzinho para vocês, escrevam alguma coisa, porque aqui não está rolando. Eu estou achando que não está aparecendo nada aqui. Não, não tá rolando. Então, põe uma boa noite, alguma coisa, alguém para ver se, se vai aparecer. Ou tá com algum, alguma configuração mal elaborada esse meu celular. Bom, então, nós durante muitos anos, nós fomos, assim, doutrinados religiosamente a não acreditar, a não ser no, no que... Eh, no que estava sendo formalizado para nós e o que estava sendo formalizado para nós qual é a determinação dessa formalização olha nós não questiona porque você está aqui porque isso é o menos importante você estar aqui não importa em nada né nem questiona isso porque não vai te levar a lugar nenhum tá você veio para cá porque precisa de habitantes no planeta Terra, mas não pergunte mais nada, não pergunte nada além do que está ah, nada além do que está sendo pedido, né? nada além do que aquilo que vocês precisam aprender. Durante milênios com esse pensamento retrógrado, ficamos durante milênios com pensamentos atrasados, com pensamentos que não faziam parte da nossa essência, durante anos ficamos sem questionar, mas seguindo padrões elevados. Mas agora eu vou entrar no assunto sobre a regeneração, e almas que vieram se encontrar, almas que vieram para se sentir, almas que vieram para se ver. Gente, infelizmente eu não tô conseguindo ver nada aqui, nenhum comentário viu, não, não tá rolando aqui a câmera, eu não sei o que tá acontecendo, eu gostaria de, de ver, mas não tô vendo também nem quem tá entrando aí, não tá dando para ver direitinho. Tem alguma configuração que eu, não, que eu devo ter perdido aqui que eu não sei fazer, então não sei quem tá, né? Mas enfim, vamos continuar. Então, durante muito tempo nós ficamos sem questionar. E agora eu recebi essa mensagem, esses recados e estou atendendo muita gente que está tendo essas mesmas sensações Daquilo que me veio na cabeça, naquilo de que de pronto começou a vir. Uh, o que que é o reencontro de almas? O nosso planeta, o nosso sistema solar, ele está passando por um processo. Eu vou, eu vou dar um pouquinho do beabá para vocês entenderem. O nosso sistema solar, ele está passando, né, a Via Láctea toda, por um... Um movimento né, de deslocamento, para quem quiser acreditar, acredite, de deslocamento de local. Ele está passando por isso. Esse deslocamento, ele está levando a uma série de mudanças dentro uh, na, da nossa percepção, né? Por exemplo, o tempo e o espaço mudaram completamente. Se vocês observarem o relógio, ele tem 24 horas. Ele não tem 10 horas, 16 horas. E ele está funcionando dentro das 24 horas. Quem não está ainda se habituando a ele, somos nós. E com esse deslocamento que o nosso planeta está tendo, muitas pessoas que estavam Uh, fora de si, elas começaram a entrar no eixo, elas começaram a se perceber, elas começaram a se ver. E quando elas começam a se ver, porque a maioria saiu do eixo e uma minoria entrou no eixo, e quando ela entra no eixo, ela quer... Ela vê que nada daquilo que ela está fazendo, diante desse tempo, desse espaço, das coisas que estão ocorrendo, está vindo né, como deveria de vir para ela. Eu vou pedir de novo, se alguém tiver alguma coisa para escrever, escreva, porque aqui não está aparecendo mesmo, viu, gente? Eu não sei o que está que acontecendo. Eita, nós! Infelizmente, não estou conseguindo ver aqui, não. Então, esse tempo, esse espaço está mudando. Nós chegamos numa fase, assim, os habitantes do planeta já precisam mudar. E aqueles que aqui estão, eles ou vão resolver de uma vez todas as pendengas que ficaram, ou então eles vão retroagir e voltar para outro local. Mas o planeta, nessa, nesse, nesse deslocamento, não só o planeta, todo o sistema, mas vamos falar do nosso planeta, ele está pedindo novas almas, ele está pedindo novas criaturas, ele está pedindo por novas pessoas aqui. E com esse pedido que ele está fazendo, ele está enviando pessoas que já estão escolhendo vir, que deixaram em algum lugar, em algum tempo, antes de reencarnarem, uma situação mal resolvida com alguém, que existia uma, uma coisa assim que eu chamo de sincronia, que eu chamo de sabe, de vontade de estar com ela, vontade de sentir aquela criatura no corpo dela, de ver quando você vê aquela pessoa, você sente algo diferente. Mas ah, isso daí é só com homem e mulher que acontece? Não por isso que hoje em dia nós estamos vendo uma abertura muito grande a título de uh, homossexualismo ou de né, independente do falar vamos falar o nome homossexual ou heterossexual não importa porque em outros em outras dimensões em outros espaços em outros tempos né em outras fases Aquelas criaturas poderiam ter sido homem, mulher, não importa, mas eles estavam sincronizados, eles estavam dentro de um mesmo efeito. Eles estavam vivendo uma mesma vida. Eles estavam tendo alguma coisa em comum muito forte. E, e aquilo não é uma coisa assim de uma única vida ou duas vidas, não. É uma coisa que vem há muito tempo. Na realidade, nesse momento, nós estamos começando de uns 30 anos para cá a reencontrar as criaturas, os seres que fizeram parte da nossa vida, os seres que fizeram parte da nossa essência, os seres que fizeram parte da nossa alma. São almas que se casam, almas que se unem, almas que determinam para si o desejo de estar com a outra pessoa. E por que, que elas precisaram voltar? Porque pisaram na bola. Porque teve fases como ainda tem hoje. Vocês podem observar isso e eu vou explicar direitinho passo a passo. Pessoas que estão convivendo, marido e mulher, seja lá quem for, né, dentro de uma convivência comum, durante anos, anos a fio, né? 40 anos, 30, com essa pandemia aí que deu, com, essa, com esse enclausuramento, o casal não está mais podendo se ver. O casal está se sentindo mal um com o outro. Por quê? Deixaram para trás aquela criatura que um dia iria aparecer na vida dela, ou na vida dele, para formarem, para se reencontrarem e para se regenerar, para se sincronizar nesse amor, nessa, nessa reconstituição de vida, e, e para formalizarem aquilo que deixaram para trás em outras vidas, Nesses reencontros que aconteceram, que deixaram para lá, estão começando a voltar. Não importa se seja a mulher primeiro, o homem depois, o homem primeiro, a mulher. não importa, mas vão se encontrar em algum momento. Então, essas pessoas ainda que estão dentro de uma formalidade social e não conseguiram encontrar isso, Estão partindo para uma defasagem de vida e uma infelicidade muito grande. Elas estão vivendo de sombras e fingindo que estão felizes. Mas, na verdade, dentro delas existe uma outra esperança, uma outra essência, uma, um outro ser, como se fosse alguém ainda que vai vir para elas. Alguém que realmente elas estão esperando, alguém que realmente elas querem. Né? E não importa o tempo, mas é aquela saudade, a, aquela coisa que você olha com quem você está convivendo Você está vendo ali uma pessoa estranha, você está vendo ali uma pessoa com a qual você formou uma família Mas você não viu ela dentro de você você não viu aquela pessoa na sua pele, você não viu aquela, aquela energia adentrando no seu corpo e tomando conta de toda a sua estrutura, de toda a sua... te envolvendo, né? Te, te envolvendo de tal forma que você se perde na energia da outra pessoa. As energias se misturam. As energias, elas, elas, ao invés de se abrirem, ao invés de se ampliarem, elas se enclausuram. Né? Elas se enclausuram, não, desculpa. Elas se libertam e, e, e, e te dão uma sensação de aonde de eu termino e aonde começa o outro aonde eu estou e aonde o outro está dentro de mim. As sensações são sensações de leveza muito grande. É como se o seu corpo flutuasse, é como se aquela energia te tocasse a cada instante. E mesmo na presença da pessoa, você sente saudade dela. A saudade que é uma saudade de vontade de não sair de lá, mas ficar dentro daquela presença o tempo todo. E como saber quem é essa pessoa? E como você reconhecer essa pessoa? Normalmente, essa pessoa é reconhecida de uma maneira muito especial. E qual é a maneira muito especial que a pessoa é reconhecida? É quando ela... É... É quando a pessoa que talvez tenha sido abandonada, a pessoa que talvez tenha em outras vidas convivido junto, mas por algum motivo qualquer, ela continuou e a outra se foi. Essa mesma pessoa que continuou é a que vai chamar aquela que se foi. Entenderam? Porque você sente alguma coisa quando você vê a pessoa, mas você não identifica o que que é. Para que você possa identificar o que que é, você precisa uh, deixar acontecer, você precisa deixar o seu peito aberto, você precisa deixar a, as coisas rolarem, você precisa deixar que essas situações... Que esse, esse, uh, esse choque, ele aconteça. Você veja bem, muitas vezes, uma das sensações que dá é um tremor interno. Um tremor interno. É como se o corpo vibrasse, por quê? Porque as auras se encontram as as as auras elas se elas de repente elas sincronizam uma aura com a outra por quê porque existe já esse envolvimento de muito tempo atrás entenderam e com o tempo sem você perceber essas uh, essas almas né elas começam a te identificar com a outra pessoa. E você mesmo sem tocar a pessoa, você conversa com ela. Mesmo sem tocar a pessoa, como está acontecendo hoje que ninguém pode tocar ninguém, a distância, você se aproxima dela. Não existe mais distância entre as duas pessoas. Não existe mais nada que... Arremeta você de um lado e, e, e a outra, não, a, a, o canal, a, to, toda aquela, aquela sensação está ligada, tudo aquilo está aberto, né? Toda a nossa, toda, tudo que nós precisamos em estar com aquela pessoa, nós estamos também à distância. Mas a distância não vai existir. Vai existir o envolvimento. Vai existir o toque. Vai existir... A, a, é como se você pensasse aqui e conversasse com o pensamento da outra pessoa e a outra pessoa conversasse com você. Quando essas duas pessoas se reencontram, alivia uma série de coisas. E eu vou dizer mais para vocês. Isso daí acontece um pouco tarde. Por quê? Porque se acontecer ainda muito cedo, vamos dizer, naquela idade dos 20, 25 anos, nós ainda não temos o preparo para poder lidar com essa situação e os erros que cometidos anteriormente podem se repetir. Mas quando acontece... A partir do momento em que nós passamos por tudo nessa vida, uma série de coisas, de enganos, desenganos, de conhecimento, não conhecimento, quando nós sentimos verdadeiramente tudo isso, é que acontece o reencontro. E esse reencontro não deixa nada a desejar. Ele não deixa nada a, a ficar Independente, ele não deixa nada a ficar uh, perdido em algum lugar no espaço. Ele vai se ele vai entrar numa sincronia muito grande. Não dá mais para ficar perdendo tempo, viu pessoal? A fase que nós estamos vivendo hoje é uma fase muito Uh, de muita resolução e de regeneração. Ou nós resolvemos agora as pendengas que ficaram, ou nós não vamos resolver mais. A situação hoje em dia é uma situação assim, nós não estamos mais vivendo num tempo, num espaço, nós não estamos mais vivendo mais num, numa, uh, numa aventura qualquer, nós estamos vivendo, por, nós estamos passando por situações muito, de muita, de muita responsabilidade e de atingirmos entre nós a liberdade necessária para podermos nos conduzir pela vida. Ou nós resolvemos tudo que nós deixamos para trás e quando nós partimos dessa dimensão para outra verdadeira. A nossa energia vai limpa. A nossa energia, ela vai resolvida. A nossa energia, ela vai com... Ela vai com todas as... Ela vai com todos os elementos, sabe? Já ali resolvidos, já, já tidos como, como solução. Tá tudo bem, tá tudo ok. Não tenho problema nenhum. Você quer reconhecer mais da sua alma gêmea? Alma gêmea não, eu não acredito em alma gêmea. Alma afins, desculpa. Olhe para os olhos da pessoa. É nos olhos da pessoa que você vai ver. Olhe para você, sinta em você o que aquela pessoa está te transmitindo. Observe. Afinidade, tudo em comum que vocês têm. Eu tenho a impressão que eu estou vendo algumas pessoas aí que eu não estou reconhecendo, porque não está dando para ler, mas eu estou achando que está a, a, a, a, a, a Jo, né, Jo? Eu não estou conseguindo, não está rolando aqui, eu tenho alguma configuração. Tenho o Jura, eu acho que ele está aí também, que é o meu dentista maravilhoso. Os outros eu não sei quem são, não estou reconhecendo. Eu quero mandar, eu acho que é o Jura, quero mandar um beijo para você, Jura, para você também, Jô, que estão aí, né? E se alguém um dia quiser uma referência de dentista, pode falar comigo que eu falo do Jura. Uma pessoa maravilhosa, adoro ele, né? É uma pessoa, assim que me ensinou muita coisa. Então, vale a pena aprender de vez em quando, né, com pessoas especiais. E fazer essa troca. Bom, uh, então, a regeneração, a regeneração, ela é desse momento. Ou você faz agora, ou você não vai fazer mais. Quando você tem essa empatia, você tem, que não é uma empatia, é algo muito maior do que uma empatia, é algo muito mais forte, é algo que... É algo que que não sai do seu domínio, mas ao mesmo tempo você se deixa dominar. É algo que não, você não se perde, mas você se deixa encontrar. É algo que te traz algo tão forte, algo tão profundo, que, que, você, que, que por menor que seja o tempo do reencontro, ele é como se for, ele tem assim uma uma base tão sólida que parece que são milhares de anos. E essas pessoas normalmente estiveram juntas durante muito tempo, nas mesmas dimensões. Mas por questões ainda de não amadurecimento da alma, do espírito, eu vou dizer, uma delas pisou na bola. A outra pisou na bola. E aqui é aqui nesse momento que nós precisamos restaurar, que nós precisamos uh, arrumar, que nós precisamos, por menor ou por maior que seja, por mais ou menos que seja o tempo, né? Uh, nós vamos trazer esse, essa sensação que ela vem munida tanto da, da questão estrelar, daquela coisa de carne de coração, aquela coisa do amor, ela vem munida disso, assim como ela vem com aquela força da terra, a, a força do possuir, a força do sentir junto. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, tudo isso é intenso em nós, é muito intenso e nós temos que respeitar e, e, e permitir que isso role, que isso aconteça naturalmente, se vai dar continuidade ou não, não importa, mas pelo menos ficou reconhecido e ficou resolvido qualquer coisa que Saiu do prumo Qualquer coisa que te levou a um desvio Qualquer coisa que te tirou Em algum momento da vida Em algum momento Das passagens que nós tivemos Numa desilusão E fez você desacreditar Do amor contido ali Entenderam? Então, nós precisamos começar a sentir. Eu atendi uma pessoa há pouco tempo, aqui mesmo online, e ela, quando ela começou a falar assim, sabe, Armin, eu tive um companheiro durante 20 anos que morreu. Ele morreu cedo. E foi muito cedo porque nós tivemos pouco tempo de vida juntos, porque eu casei, ele casou. Teve filhos, eu também tive e tal. E, e parece que chegou um momento, já com mais de 50 anos, nós nos encontramos, nós nos reencontramos. E, e foi um, uma coisa tão forte, tão assim, tão singular, né? É, onde nós não... Nós, é, foram 20 anos de convivência, como se tivesse sido um... E foram 20 anos de convivência, como se tivesse sido 100. Mas, por nenhum momento, nós quisemos nos abandonar, nós quisemos nos lagrar. E, e a maior dor que eu sinto dentro de mim foi a partida dele. Né? Foi quando ele foi, e quando ele foi, ele disse para mim, não fica triste, eu vou. E eu sei que eu vou antes que você. Eu nasci antes que você e vou antes que você. Mas eu vou estar sempre presente na sua vida. Se hoje você me tem carne e osso, sinta minha energia e adentre na minha energia. Ele falando para ela. E era justamente isso que eu estava pensando e eu conversando com ela eu disse sim a energia ela fica impregnada na nossa carne ela fica impregnada no nosso corpo ela fica ela, ela toma conta de nós ela toma conta de tudo nosso uh, sabe é como se fossem tatuagens e foi o que aconteceu com ela e ela começou a chorar quando eu expliquei essas coisas. E, eu, e, ela, e algumas coisas ela falava e outras eu falava e ela dizia assim pra mim, Nossa, a Amélie me falou tudo isso. E eu disse, ele está num lugar maravilhoso. Esse lugar é de vocês. Mas você ainda precisa resolver coisas aqui antes de partir. Você precisa resolver muitas coisas ainda. Então, o seu tempo ainda não chegou. Mas você pode senti-lo a cada instante. Ela falou: eu sinto, eu sonho, eu sinto. E ele sempre vem dizer para mim: ainda não é a sua hora. Fique tranquila, porque eu estou tranquilo. E ela falou que ela sente a energia, não o corpo, mas a energia dele nela. É assim que acontece, mesmo encarnados, a pessoa ela sente a energia do outro nela. Mesmo encarnados, a pessoa ela, ela pode até estar distante, não tem problema. Nunca se sabe do que vai acontecer no dia de amanhã. Mas ela matou o desejo a, a, a, de, de rever aquela pessoa. E talvez até de ter um longo ou um tempo menor, porque não existe mais espaço, não existe tempo, não existe nada disso. Mas existe um reencontro dessas almas isso é verdadeiro Armin é teve um dia que eu tava ouvindo há muito tempo atrás o Gaspareto falando sobre né até você citar, sobre conversar como é o amor no astral como acontece o encontro das almas no astral e como isso flui que, que tem até orgasmo tem tudo isso né e na época eu falei, nossa, eu acho que ele tá viajando. E ele não estava viajando, ele estava certo. Porque você consegue, a distância, tocar a pessoa ainda encarnada. Como aqui. Como se você estivesse, se não tivesse esse corpo, mas você só tivesse a... Fortaleza energética. Entenderam? Realmente, a telepatia, o, a, o canal, a abertura, a conversa. Ouvir a voz, sentir aquela pele na pele, aquela pele mesmo distante. Você sentir aquela pessoa é algo maravilhoso. Gente, infelizmente eu não vou poder responder. Eu vou tentar mexer aqui, ver se eu abro alguma coisa. Não, não tô conseguindo. Eu gostaria de conversar com vocês, mas não está entrando. Eu não sei se é algum problema. Algum problema, é, é só pode ser problema de, de configuração. Eu tenho a impressão que vocês devem estar comentando algo, mas eu não vejo. Infelizmente, eu não tô vendo. Eu vou ter que arrumar isso. Mas depois, né? Depois que acabar a live, eu, eu leio. Se tiverem, pode escrever que eu vou responder tudo direitinho, tá bom? Ah, o nosso planeta, gente, nós estamos passando hoje essa quarentena... É o que eu falo, pode ter vindo lá da China, do raio que eu parto, tá? E não vai ficar só nisso. Ela está nos ensinando a nos conquistarmos primeiro, e através dessa conquista, nós sabemos com quem nós estamos convivendo, nós, com, nós podemos lidar com as outras pessoas. E como nós lidamos com cada uma delas e o que nós sentimos exatamente com as pessoas com as quais nós somos obrigados a ficar confinados dentro de um mesmo reduto. Ela está vindo para mostrar que chegou a hora da mudança. A tecnologia está sendo usada é, de uma maneira virtual, mas ela está trazendo uma coisa consciência para nós, do quanto nós nos abandonamos em função dos outros. E que hoje, nessa convivência do dia a dia, nós estamos vendo que não conhecemos nada, praticamente nada, daquelas pessoas que convivem dentro de ba ou debaixo do mesmo teto como as pessoas se perderam, como as pessoas pararam de se ver, como as pessoas não se enxergam mais, como as pessoas estão distantes delas para se aproximarem de uma mentira, para se aproximarem de algo que não faz parte da vida delas. Nós precisamos realmente... Chegar a, a, a, a, a nossa essência, nós precisamos chegar a, a, a todo... Nós precisamos chegar ao nosso interior. Nós precisamos chegar para dentro de nós e questionar o que nós fizemos na nossa vida e como nós podemos arrumar isso, como nós podemos arranjar isso sem machucar ninguém sem fazer com que ninguém sofra, sem, sem permitir que outras pessoas também sofram com isso, né? Fazer com que cada uma das pessoas se abram e digam na verdade o que elas estão sentindo, que cada uma das pessoas cheguem e digam para, né? E que mostrem a realidade delas. E se aquele casal, aquele grupo, aquelas pessoas, elas não estão mais tolerando o outro. Falaram, não estou mais se tolerando, mas não precisamos separar, mas vamos ser livres. Vamos ser honestos um com o outro, porque a honestidade começa nesse momento. E quem sabe você dá abertura para regenerar aquilo que ficou ausente dentro de você. Você veja bem os vazios que vêm e, de repente, com essa, essa, essa, essa sincronia né? que existe, a sincronia forte que existe, a nossa essência dispara, é a nossa essência se completa, a nossa essência ela se ajusta dentro dela, por quê? Porque naquele momento você descobre que você está vivo, que você está viva e que independente de você conviver ou não com a pessoa, você está viva para você, você está viva inteira para você, você parou de fingir você parou de dissimular você parou de se iludir você parou de se jogar na vida como se fosse um nada entendeu pessoal como eu disse infelizmente não posso abrir para perguntas mas vocês podem colocar eu vou responder a todos e quero mandar um grande abraço a todos que estão aí, né? A Jo, eu só tô reconhecendo a Jo e o Jura, né? Demais eu não tô reconhecendo. Então eu vou mandar um grande abraço, uma gratidão profunda, que cada um encontre a sua alma e regenere ela que cada um encontre essa parceria, pelo menos para poder se reencontrar. O reencontrar em si, a sincronicidade e a vida, ela, se, ela passa a ter sentido, a compreensão passa a ter sentido. E acreditem numa coisa, eu ainda vou comentar a respeito do deslocamento de todo o nosso sistema solar. Está acontecendo isso. Os dias, as horas, continuam as mesmas, só que nós vamos sair do tempo, que é o horário. Nós vamos sair do tempo. Vocês podem ver que pessoas hoje, com uma idade avançadíssima, elas estão jovens, porque a agilidade... Hoje, do movimento, né, do, do eixo, de tudo isso, está muito está diferente. Então, nós, nós podemos chegar, daqui a alguns anos, os elementos que vierem para a Terra a viver até 200 anos aqui e depois partirem no momento que elas quiserem. Mas, para isso, precisa haver essa mudança. E essa mudança está vindo. Nós ainda vamos conversar a respeito disso, tá bom, pessoal? Um beijo para todos. Na paz, luz e harmonia. E na próxima quarta-feira, ou qualquer momento, estarei aqui com vocês. Eu vou pedir para vocês compartilharem o vídeo, se vocês gostarem. Vão lá no meu YouTube, registrem, se inscrevam, sabe? Façam parte de tudo, que eu quero estar sempre com vocês, tá bom? E vão no Instagram, me sigam. Estamos aí sempre, em todos os movimentos, tá? sempre como Instituto Armin de Gourmandian, tá? Um beijo grande para todos, até a próxima, sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada.